A TV Engenharia visitou o Labissol, Laboratório de Energia Solar. sediado numa bela área no campus do Vale da Urb, o Labissol realiza diversos estudos com essa alternativa energética. Pesquisa recente aponta o crescimento de 40% do uso de energia solar convertido no Brasil. Conversei com o professor Arno, coordenador do Labissol, e foi uma aula sobre esse tema. Dividimos o vídeo em duas partes e essa é a primeira. Aqui é, uma, é um dos ambientes do Laboratório de Energia Solar. Esse laboratório de energia solar ele foi um laboratório que teve início no PPGEM nos anos de 1975 com o professor Arno Miller, que voltou da Argentina e trouxe um professor, o professor Oscar Daniel Corbella, e deu início ao laboratório juntamente com o professor Arno Miller e que depois esse laboratório foi evoluindo. Né? Toda a área de energia era vinculada ao PPGEM, no, anos depois passou essa parte de energia passou a formar o programa de pós-graduação de engenharia mecânica mas desde esse tempo né vinculado ao PPG esse laboratório já já foi utilizado nessa área né, foi construído um prédio de laboratório esse local onde nós estamos agora já é um, um anexo é um segundo prédio e aqui está abrigado o, o simulador solar que é um equipamento, o equipamento mais importante hoje do laboratório, que permite iluminar módulos de até 2 metros por 2 metros com uma radiação equivalente à radiação solar natural. Chama de simulador solar porque, na verdade, é uma radiação formada por lâmpadas, mas que tem uma distribuição espectral e uma qualidade equivalente a expor o equipamento no Sol diretamente. A energia solar, ela, o estudo da energia solar, na verdade, é o estudo da conversão da energia solar em outras formas de energia que podem ser úteis. E os principais meios de conversão é a conversão em energia térmica, que a gente chama simplesmente conversão térmica, né? e a conversão em eletricidade de forma direta, porque a térmica eu poderia primeiro Uh, produzir calor numa temperatura alta e depois usar esse calor para produzir vapor ou de alguma outra maneira, através de um ciclo termodinâmico, também eu posso produzir eletricidade. Mas existe uma forma de produzir eletricidade diretamente com a incidência da radiação solar. E essa incidência, então, isso é chamada de energia solar fotovoltaica, seria a conversão fotovoltaica da energia solar. E hoje em dia é o que está mais crescendo no mundo inteiro, e no Brasil principalmente, uma forma de produzir eletricidade simplesmente expondo o que se chamam módulos fotovoltaicos expondo no Sol. Então, no início do laboratório, e foi em, em, o laboratório em seu grupo de energia solar, se formou em, em 1975, mas esse laboratório aqui foi um pouco depois, mas pelos anos 19 80 e poucos, já começou a se trabalhar aqui no campus. E depois ele teve etapas né de, de uma, uma parte foi fechada, inicialmente se utilizava algumas salas, e foi, foi ampliando um pouco com o tempo. E durante todo esse tempo, no início, era mais trabalho na área de pesquisa em energia de conversão térmica, energia solar térmica. E atualmente existe uma divisão entre a térmica e a fotovoltaica, e a energia solar fotovoltaica até ocupa mais horas de pesquisa, digamos, aqui no laboratório. Nós não atuamos no sentido de desenvolvimento da célula fotovoltaica, mas sim no estudo do comportamento dos módulos fotovoltaicos e como o um módulo fotovoltaico pode, digamos, ajudar na hora de produzir energia elétrica. Então, esse, esse equipamento, que, que seria toda essa caixa aqui, que tem uma, né, ocupa uma boa parte desse prédio, chamado de simulador solar, que eu comentei antes, ao disparar um, um, um flash e, que tem uma durabilidade de apenas 10 milissegundos, mas ainda assim é o tempo suficiente para que se consiga medir essa curva que ó, o computador está mostrando agora, é um resultado de um ensaio que foi feito sobre um módulo. Essa curva é chamada curva característica de um módulo fotovoltaico. Essa curva apresenta no eixo das ordenadas o, a corrente, em azul, nessa curva azul, e no eixo das abscissas é a tensão. Então a gente chama de curva característica corrente-tensão. E ela mostra que a corrente, à medida que vai aumentando a tensão, a corrente praticamente não muda, até que chega num ponto aqui, que é nesse joelho da curva, onde começa a corrente a decair bastante. Então, essa, essa região aqui é chamada de ponto de máxima potência, e a potência do módulo se observa na curva verde, né, que está mais fraquinha aqui, mas essa curva mostra um ponto máximo, que é bem nessa zona que eu estou indicando com o dedo aqui. Então, com isso se pode determinar qual é a potência de um módulo fotovoltaico. Que tipos de módulo fotovoltaico podem ser testados ou podem ser utilizados. Então, aqui, aqui nós temos, esse aqui é chamado de módulo fotovoltaico monocristalino, porque ele é formado por células monocristalinas. Cada uma dessas células, que são esses quadrados que fazem parte do módulo, esse módulo é um uma, basicamente é uma placa de vidro onde tem células que são fabricadas com silício e elas são cada, cada quadrado desse é uma célula e elas são interligadas em série. Então, esses que são monocristalinos é porque eles foram feitos de um único cristal e é formado na, na fabricação do silício de forma que todos os átomos estejam orientados formando um cristal único mesmo. Depois ele é cortado em fatias muito finas, da ordem de, de 0,2 milímetros, e essas lâminas de silício, então, são utilizadas, tem um processo de fabricação, que faz com que elas uh, tenham uma junção PN e formem a célula fotovoltaica. Na parte da frente do módulo se enxergam as células o silício normalmente ele tem uma cor cinzentada, né, parece prateada, e reflete muito a luz, então ele é recoberto por uma camada antirreflexiva que dá essa tonalidade mais preta, para que possa absorver mais a luz, e, então somente absorvendo a luz é que a célula de silício consegue converter essa energia solar em eletricidade. Na parte de trás de um módulo, aqui, aqui do lado nós temos um módulo que está o um bastidor voltado para frente, assim a parte de trás é um módulo igual ao que aquele. É. Então tem uma caixa que é chamada caixa de conexões e tem uns cabos. Hoje em dia esses cabos eles vêm com um, um terminal de fácil conexão, inclusive para evitar acidentes, né? Porque antigamente eram, eram um parafuso com chave de fenda, então é possível a pessoa levar um choque ao trabalhar com eletricidade tocando nos terminais. Nesse caso aqui é muito mais seguro, porque é praticamente impossível. A parte de condutores estão internos, embutidos. E com esse que eu consigo conectar um módulo no outro. Cada módulo ele pode ter uma tensão em torno de 35, 40 volts. Mas ao conectar vários em série, eu vou aumentando essa tensão. Então é possível chegar a mil volts com vários módulos conectados. Hoje em dia são fabricados, inclusive, módulos que suportam até 1.500 volts. Então você pode colocar muitos módulos em série de forma a ter uma tensão mais alta. E a corrente destes módulos, que são os módulos. Bom, na verdade a corrente depende do tamanho da célula. Aqui em cima tem um módulo com a célula maior do que esse aqui. Então essa célula maior ela produz uma corrente em torno de 10 amperes é uma corrente boa. Então, se eu pegar 10 amperes e for colocando muitos módulos em série e chegar a 1.000 volts, eu teria algo em torno de 10 amperes vezes 1.000 volts, são 10 kW de potência, uma potência grande. E essas células menores aqui já são em torno de, de, de 8 amperes. Depende do tipo do módulo, do tamanho da célula, eu vou ter mais corrente ou menos corrente. Também poderia obter mais corrente colocando módulos em paralelo. É outra alternativa de conexão que existe. E entre colocar módulos, alguns em série e outros em paralelo, a gente faz o que a gente chama de painel solar, painel fotovoltaico. Ou até, quando tem muitos painéis conectados, se chama também de arranjo fotovoltaico. E esse arranjo fotovoltaico ele vai ser conectado a um inversor. O inversor é um equipamento transforma a corrente contínua em corrente alternada. E hoje em dia é muito comum inversores que produzem uma corrente alternada sincronizada com a frequência da rede, de forma a, a se podo, poder uh, inserir, injetar, se desinjetar na rede, essa, essa energia elétrica, e ela vai ser igualzinha à energia elétrica que a gente normalmente consome da rede. Então, o sistema como um todo, mais utilizado hoje em dia, é chamado de sistema fotovoltaico conectado à rede. Ele simplesmente, ao receber radiação solar durante o dia, durante todo o dia enquanto está recebendo o sol, ele vai produzindo energia elétrica que passa pelo inversor e vai injetando na rede a energia produzida. Nessa rede, uma parte pode ser consumida na própria residência da pessoa que instalou no telhado ou numa indústria, seja num shopping, tem várias possibilidades de utilização, ou uma parte que é excedente, se está produzindo num momento em que o consumo não está ocorrendo, ele é, é escoa através dos cabos para o transformador e é distribuído no, no bairro, onde está, onde está feita a, a conexão. Então, isso também... Também tem um nome que é, né, está dentro, dentro da inovação de hoje em dia, está em voga também, que é a chamada geração distribuída. Seria produção de eletricidade próximo aos consumidores, dentro da rede de distribuição. Então, a geração distribuída é uma forma de produção de energia urbana, que poderia ser com energia eólica, com energia hídrica, com biomassa, Existe inclusive incentivo da ANEL, são chamadas, né, as fontes são incentivadas pela ANEL, e, e, e existe um processo que foi criado já em, em, desde 2012, é uma legislação, e essa legislação ela é bastante conhecida como Resolução 482 da ANEL, que é uma legislação que prevê uma troca de energia entre o consumidor, que nesse momento ele, ele passa a ser também um produtor de energia, eu estou me referindo, por exemplo, a uma residência que tem uma instalação fotovoltaica no telhado. Essa residência, ela, ela é consumidora, mas em algum momento do dia ela também vai ser produtora, porque pode ser que a incidência dos raios solares esteja proporcionando uma produção de eletricidade além do que é consumido na residência. isso é, Principalmente durante o dia, muitas vezes as pessoas estão fora trabalhando e a energia elétrica que é produzida no telhado não está sendo consumida na casa. Então, nesse caso, esse excedente, ele, ele, pelos mesmos cabos em que normalmente as pessoas estão consumindo energia, esse excedente é entregue para a empresa que é, no caso, a distribuidora. Em Porto Alegre seria para a CEF. E isso é contabilizado no medidor de energia, quando se faz uma instalação dessa, a própria legislação prevê que se coloque um medidor chamado de bidirecional. Eu tenho, eu tenho simultaneamente medidas de consumo, né, que aquela residência está consumindo em relação à rede, e também uma, uma, uma contabilidade, uma medição da energia que é entregue, para a distribuidora. Então, a distribuidora sabe, inclusive, a hora e, e a potência. que, ela, que a, a distribuidora está entregando energia para uma residência e a hora e a potência em que a distribuidora está recebendo energia dessa, dessa residência. Então, esse sistema todo é chamado de sistema de compensação de energia. Não se trata, na verdade, de vender energia para a concessionária, mas sim de fazer uma troca de energia com a concessionária. E a legislação atual ela permite que esse excedente de energia ele seja armazenado durante até cinco anos. Ou seja, são 60 meses de prazo para que o consumidor depois possa absorver essa energia num consumo futuro. Uh, o exemplo mais simples seria assim, durante o dia não tem ninguém em casa e é produzida energia. Durante a noite as pessoas chegam em casa e vão consumir aquela energia que foi produzida durante o dia. Só que aquela energia, na verdade, foi consumida ou por algum vizinho, ou por alguma loja que está no mesmo bairro, e, ou seja, a, tudo acaba ficando contabilizado pela, pela empresa que é a distribuidora de energia elétrica. Então isso se chama de compensação. Mas como a compensação pode ser feita em vários meses, se pode pensar também que foi, houve um excesso de produção no verão, e depois um, um que será consumido durante o inverno, ou mesmo em um determinado ano foi produzido mais energia do que foi consumido, no ano seguinte o consumo de energia pode ser maior do que foi produzido, e assim por diante, tem é uma troca de energia.